Fora Renan! Ô brasileiro, por que está tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi o Renan que assumiu o Senado, eu fui enganado, voto secreto não. Ô brasileiro, por que está tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi o Renan que assumiu o Senado, eu fui enganado, voto secreto não. Os Corruptos compraram a lei, compraram 56, mascarados de uma vez. O brasileiro, por que está tão triste? Por que foi que te aconteceu? Foi o Renan que assumiu o Senado, eu fui enganado, voto secreto meu. Ei brasileiro, não adianta só reclamar. Os corruptos compraram a lei, compraram 56, mascarados.